Olá pessoal, aqui é o professor João Fabro da Universidade Tecnológica Federal do Paraná com mais uma aula de Arduino básico com TinkerCat Circuits. Na aula de hoje, nós vamos, falar sobre, vamos continuar falando sobre o nosso semáforo inteligente, parte 2, em que a gente vai utilizar o conceito de variáveis para resolver, diminuir um dos problemas desse nosso semáforo. Ok pessoal, então olhando aqui para o nosso circuito, pode ver aqui os nossos três LEDs, verde, amarelo e vermelho, e o nosso botão, que é utilizado para aumentar o tempo do vermelho para a pessoa poder passar com mais tranquilidade. Okay? E esse circuito ele tinha um problema. Né? O único momento em que você podia apertar esse botão era na hora que passava o amarelo para o vermelho que era o único momento do código onde sensoriava o botão para poder aumentar o tempo do vermelho e a pessoa poder passar com mais calma enquanto os carros estavam lá parados no sinal vermelho mais longo então hoje nós vamos utilizar um conceito que é o conceito de variáveis para é, melhorar então essa, essa funcionalidade do nosso semáforo então vou mostrar aqui o código novo né? então nesse código agora tem uma diferença com relação ao código anterior que é a utilização de uma variável botão pressionado, que está aqui. Essa variável ela tem o tipo bool, que é booleano, ou lógico, né? que é uma variável do Arduino que permite que eu tenha dois valores. Ou ele é falso, como está aqui na inicialização, né? ou ele é verdadeiro. Então, o que eu faço? Na hora que está o meu LED verde aceso, se eu apertar o botão né, que está sensoriado aqui pelo pino 7, eu passo essa variável para verdadeiro e se na hora que tá o sinal amarelo ligado hora que terminou o amarelo e vai entrar o vermelho eu sensorio novamente esse pino 7 e mudo o valor dessa variável e daí aqui embaixo, na hora em que eu vou dar o tempo do vermelho eu verifico, em algum momento lá, né, foi pressionado esse botão ou na transição do verde para o amarelo ou na transição do amarelo para o vermelho, esse botão estava pressionado se a variável mudou para true, né? se ela tem um valor true, tá vendo aqui a comparação com dois sinais de igual Se a variável tem o valor true, então eu aumento o delay, né? dou mais dois segundos de delay para o meu semáforo inteligente Então fazer a execução aqui, né, a gente vai poder perceber o funcionamento Então um segundo no, amare... no verde, um meio segundo no amarelo e um segundo no vermelho né? E se eu segurar o botão aqui, ó, na transição do... Verde para o amarelo ou amarelo para o vermelho, ele passa a segurar 3 segundos né, o tempo de vermelho. Então se eu segurar o botão aqui, né, ou na hora que transita do verde para o amarelo ou do amarelo para o vermelho, ele aumenta a temporização do vermelho. Então, ok pessoal, então utilizei aqui o conceito de variável, né, variável do tipo booleano, botão pressionado, para verificar se o meu botão está pressionado em dois momentos do funcionamento do meu semáforo. Espero que vocês tenham gostado da utilização de variáveis e até a próxima aula, enquanto, na qual a gente vai resolver esse problema, dando mais chances para a pessoa apertar o botão para melhorar, né, melhorar aqui a funcionalidade. Obrigado!